Bem, chega Tarefa Fale com o fazendeiro Peter Da iNerd Olha os gráficos, da hora Tem algum botão para apertar? Não Tá Câmera Luzes esquisitas Que... Charmos house Olha hein Nossa Ah, porra Carai Porra um cara, o hein <risos> Espantar gigante aqui. Olha que tá escrito aqui: nota do fazendeiro. Acordamos em encontrar. O chafreiro desapareceu. Vamos procurar elas. Chamou a polícia. no barraco, ou de casa, aquela fica bonito pra caramba, hein, vou ligar pra polícia, não funciona, vixi, se chovendo, vamos ver se tem algo bom pra comer aqui, É a foto de família, A não abre. Sai da escada. Trancado. jornal. Jornal antigo. A cola na coca. O pai tem que lavar a luz aqui. Tá pingando aqui, ó. Sabe ali em né? cima. Isso aqui. Não tem nada, mais foto. chapéuzinho show, ó, oh, quarto gamer, que <risos> tem no PC aqui, TV fininha, monitor né. Aprendi muito sobre essas criaturas chamadas de grays, pequenos homens verdes, criaturas grandes, perigosas. Ah, depois de além de falhas de memória, eu vou lembrar. Ah, uh, lembrar. Uh, vou lembrar. Estou pesquisando sobre os ZTs. O que tem aqui? Ah, meio tem só. Olha os ZTs. O meu antigo diário onde eu tenho 15 anos Como poderia esquecer desse texto Tirar uma foto do diário Beleza Bora, eita, pô fechou a porta Viu, hein De casa aqui tem um rádio aqui, uma foto da criança isso é um desenho, parece que ela vira o um ET também legal. Pô. Vou aqui. Parece um fantasma lá em cima. Sequestrada. Thank you. see <risos> Tomar um susto daqui a pouco. Ó, de novo Passa correndo é para trás. Pai, pai, pai. Pô, Marnais. E